pelo site 104fmgospel.com Debate 104 Minha gente querida, um abraço, um carinho muito grande Deus te guarde, te abençoe, te proteja Nós estamos chegando com mais um debate ao vivo pela 104.9, a rádio do povo de Deus pelas redes sociais, pelo aplicativo, pelo Facebook, você acompanha também, a partir de agora, mais um debate ao vivo na sexta, e o reprise é aos domingos. Conheça o tema do dia. O tema do debate de hoje é a vida moderna. Ela está nos tornando conhecedores superficiais da Bíblia. Qual é a sua opinião? A vida moderna está nos tornando conhecedores superficiais da Bíblia Sagrada? Este é o tema do debate de hoje. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Nós agora vamos conhecer dois pastores e uma pastora que está conosco aqui. Atenderam com muito carinho o nosso convite e está conosco aqui. A pastora Gislene, da Igreja do Evangelho Quadrangular de São José da Safira. Paz, pastora. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. A paz, Tony. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. É uma alegria estar com você em sua companhia para falarmos da palavra do Senhor. Amém. Pastor Hernani Santos, Igreja Pentecostal. Servimos ao Senhor da Rua Padre Antônio Vieira, do São Cristóvão. Tá certo, pastor? Isso mesmo. <risos> Que Deus possa abençoar em nome de Jesus, é um prazer imenso de estar aqui novamente nesse debate 104 e firme, um tema muito lúcido, né? Rico, é o que precisamos, né? De ensinar e aprender também. E que Deus possa abençoar a pastora Gisele, né? Estamos conhecendo aqui pela Obrigado. primeira vez, um forte abraço para toda a igreja. E o meu grande amigo, pastor é, Charles Smith, né? Falei o que a pastora dizia, você já tem inveja esse nome bonito que eu tenho. É intimidador, né? A gente fica de sentido. E o meu grande amigo Tony, né? Que Deus possa abençoar grandemente, né? Estou a narrador desse debate, que Deus possa abençoar ricamente. E desde já eu já antecipo aí o nosso abraço para toda a turma da igreja lá de Alpercato, do pastor Natan, sumo da minha memória, que eu vou estar fazendo as minhas meus agradecimentos finais e vou estar dando uma força em. Está anunciando a festividade vai ser realizada na igreja dele é, dia 20, né? A 21 desse mês. Que Deus possa abençoar a todos o, no nome de Jesus. Amém. Está conosco o nosso amigo pastor Charles Smith, Igreja Batista Chalô, Ilha dos Araújos. Esse nome é internacional aí, né, pastor Charles é, Smith? Internacional é o Deus a quem nós servimos. Glória! <risos> ele veio para ser salvador é. de todos os povos da terra. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, né? Pastor dentro que eu tô conhecendo hoje. Prazer, que bom, pastor. Meu querido pastor Hernani, tinha tempo que a gente Olá. não se encontrava. E, Amém. gente, a gente tem que mandar um abraço para as ovelhas que vou te contar. Então, Opa. vou deixar já um abraço aqui para, para os irmãos lá do Leandro e Chardel e dona Maria e seu Nelson, lá do Tiradentes, que ficam sempre sintonizados na rádio e agradecendo, né, o convite, que é sempre uma honra a gente poder compartilhar a palavra do Senhor com todos os nossos irmãos. Um bom dia e a paz a todos. Eu vou pedir agora à pastora Gislene para que ela faça uma oração no início desse debate. Amém. Senhor Deus e meu Pai, em tua presença nos colocamos nessa manhã. Deus, esteja conosco nesse momento especial, da qual falaremos do teu amor e unidos aqui, Senhor. O Senhor sabe que o nosso objetivo é que vidas sejam alcançadas e impactadas através da Tua Palavra e que tudo que for falado aqui, Senhor, seja por louvor e honra do Teu nome. Deus, ilumine os nossos corações, abençoa todos que nos ouvem nessa, nessa manhã, aqueles que porventura estão no seu carro, na sua casa, seja onde for, que a Tua mão alcance aqueles que nos ouvem nessa manhã. Fica conosco, Pai, seja Senhor, o centro deste debate, no nome de Jesus. Amém. Amém. 104f. Você pode participar do programa pelo 999610104 com mensagem de texto para a gente, tá bem? Você pode participar aqui do debate. Muito bem, o tema então, a vida moderna, está nos tornando conhecedores superficiais da Bíblia Sagrada. É uma pergunta. E a primeira é o seguinte, isso é um reflexo da vida moderna que acaba possibilitando um conhecimento superficial. Vou tocar essa bola aí para o senhor, pastor Smith. Professor o senhor abrir para gente com a opinião do senhor sobre essa pergunta aí. Muito obrigado, tá? Para você me colocar aqui como, como dizem boi de piranha. Mas olha, eu acho o seguinte, o Salomão, ele escreve em Eclesiastes que não existe nada de novo debaixo do céu. Então, eu acho que você associar modernidade com superficialidade está errado. Gente com falta de conhecimento bíblico, com um conhecimento raso, isso aparece em toda a Bíblia. É, Oséias 4, 6 está escrito assim Meu povo foi destruído por falta de que? De conhecimento Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento Eu também os rejeito como os meus sacerdotes Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus Eu também ignorarei os seus filhos E Jesus vai repetir isso lá em Mateus 22, 29 Diante de quem? Dos fariseus e dos saduceus Então eu acho que é errado a gente pensar que a tecnologia, né? que a internet, as redes sociais, que é, isso pode ser responsabilidade é, é, o responsável pela, por esse conhecimento superficial. A gente vai estar no decorrer do debate falando sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo que já está descrito na Bíblia, que antecede a volta de Cristo, e nós percebemos. Oséias fala sobre isso, o profeta é, é, Malaquias fala isso no capítulo 1, e o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, ele fala que as pessoas no, que, né, a geração que vai anteceder o arrebatamento da igreja. Ela é mais amiga dos prazeres do que das coisas de Deus, né? Nós vamos ter tempo para falar sobre isso, mas eu acho errado a gente associar modernidade com superficialidade, né? Muita gente fala aí da tecnologia, o anticristo vai usar a tecnologia para controlar o planeta, mas antes que ele faça isso, Deus tem permitido que nós, como igreja, também possamos usar as tecnologias para levar a palavra do Senhor. É, mais longe. Agora, fato é, nossas escolas dominicais estão cada vez mais vazias. Sim. É, a igreja católica já vem manifestando há muito tempo que tá com problema de padres, né? Gente que queira se tornar padre na igreja católica. E não acho que na igreja evangélica é diferente. Nossos seminários também estão vazios. Nós percebemos que isso, assim, não é interesse. Quando a gente vê que um culto de oração e um culto de ensino da palavra não é valorizado... Tem alguma coisa errada. né? Agora tem aqueles irmãos que são loucos e apaixonados pelas profecias. Então se é um culto de profecia, enche. ele marca plantão e ainda leva convidado. Mas quando é um culto de oração e ensino da palavra, isso não é valorizado. Então isso me lembra o que o profeta Malaquias falou. Tornaram né, a mesa do Senhor como algo desprezível, insignificante. Então esse é um comportamento que se repete ao longo do tempo tá? Mas nós vamos ter tempo para poder falar mais um pouquinho sobre isso. Então, é pastor Charles Smith, da Igreja Batista, Shalom. Pastor Hernani Santos, e a opinião do senhor? A nossa opinião é o seguinte, é, é, é um tema muito lúcido, que a gente precisava de ter esse tema aqui nesse debate, né? No, no debate da 104 FM. É, eu concordo é, a posição né, do pastor Charles Smith, né? esse lado dele, da, no sentido de confundir a modernização é, com o com superficial. É, mas acaba, querendo ou não, o pastor Charles engajando é, nessa posição. Em que sentido? Eu entendi o, o ponto de vista do senhor. né é, Mas a gente vê que a modernidade é por isso, porque quando... Quando a Bíblia diz, né, segundo a escatologia bíblica, acerca que, que a, a, a... Como se trata aí do... do, do essas coisas é, que acrescentaria o, o consciência, como, como o que o senhor acabou de falar aqui agora, que foi de meia memória aqui... Lá de 2 Timóteo? Não, é... A tecnologia, desculpe, viu, mas por eu ter agarrado aqui a mente <risos> preocupado em muita coisa, né? Deixei a loja lá com o funcionário trabalhando e vim pra cá correndo. Então, o que acontece? Então, isso aí também tem atingido muito hoje o povo no sentido do conhecimento bíblico. Então, igual, por exemplo, é, não estou dizendo que isso aqui é errado ou que é pecado. Por exemplo, o tablet. Antigamente não existia o tablet. Hoje, existe muitos que deixam de levar a Bíblia pra igreja e levam o tablet. Entendeu? É, uma outra coisa... Hoje, existe muitos pastores, líderes, eh, escritores, que são formalistas, eles usam as suas próprias ideias para criar um tipo de ensinamento que favorece somente aquilo que ele pensa, não que a Bíblia ela pensa. Então, eh, hoje o povo, eles usam muito a, as redes sociais para aprofundar esse ensinamento e lançar ela na mente das pessoas que que te vê e que te assiste. E acaba que as pessoas hoje estão levando as coisas para a modernidade. No que sentido? Aquilo que eles estão vendo que é moderno, ah, eu, vou, eu prefiro hoje deixar de pegar, porque eu já tenho ali um pastor que ensina isso, que ensina aquilo, que eu vejo que é totalmente diferente do que eu tenho aprendido. Então, então as pessoas estão perdendo os verdadeiros valores do ensinamento da palavra. É como o pastor estava relatando. Hoje você não vê mais frequência de estudos bíblicos, você não vê frequência em escola bíblica dominical, você não vê mais grupo de criança nas salinhas. Hoje você vai procurar elas pela manhã, está em casa, na internet, vendo aquilo que não presta, aprendendo né, uma coisa que está contaminando de forma muito forte né, os ensinamentos, os princípios da Palavra do Senhor. Porque querendo ou não, é, é, é igual, por exemplo, um aluno, uma ovelha minha, quando ela procura ter o desejo de fazer um seminário, a, única, a, a primeira coisa que eu falo que eu olha, eu posso até assinar para você, mas primeiro você tem que gostar do ensinamento bíblico em, na sua casa, na igreja. Tá? Se você não for um conhecedor da Bíblia, você não pode ter uma estrutura para fazer um seminário, principalmente nos dias de hoje. Porque hoje a modernidade tem tomado tanto conta nessa área, né? porque quando a, a, a gente fala é, é, sobre o superficial, está se tratando de quê? De, de uma pessoa que preocupa mais com a aparência e esquece do conteúdo. Ah, porque eu vou fazer um seminário porque eu quero... Um Provar que eu sou estudado, eu quero provar que eu, far, que eu, que eu sou formado isso, aquilo, para tal, mas será que ele tem o, o conteúdo verdadeiro dentro dele, que é o verdadeiro ensinamento? Porque quando nós conhecemos a verdade real, ela vai nos libertar. E ela vai nos. É porque quando nós passamos a conhecer a verdade, é. É, está baseado no, no ensinamento de Paulo, no conselho de Paulo, revestivos de toda a armadura que Deus dá para vocês, para que você esteja livre contra as astuças lado do adversário. Então, a palavra do Senhor, ela é uma armadura. Ela serve de uma proteção para nós. Então, uma pessoa hoje, para ela pegar um ensinamento que vem de internet, igual, às vezes liga pessoas, que querem que a gente faça um curso online e tal. Quer dizer, eu vou pegar aquilo que eu estou ouvindo ali e, e vou ficar para mim. E daí a pouco vai ter coisa que vai contradizer aquilo que ele aprendeu, dos, que é o princípio, né? das coisas boas que o Senhor nos ensinou. Então tudo muda. Você pode ver aí que, que as igrejas de hoje, elas são totalmente diferentes das igrejas de antigamente. E com isso, muitas coisas mudaram. Até, até o, o perfeito amor do povo tem mudado no meio do povo de Deus. Então é... É, o infelizmente essa superficial ela tem entrado e na vi, hoje a vida moderna ela está tornando infelizmente os conhecedores superficiais da Bíblia okay. está se tornando é, conhecedores superficiais da Bíblia pastora Gislene da Igreja do Evangelho Quadrangular de São José da Safira qual é a sua opinião? então, eu concordo com os pastores mas eu acredito que a geração atual é uma geração que ela não quer lutar. Ela não quer batalhar, ela não quer correr atrás de conhecimento. Eu me lembro de que quando eu era adolescente, eu tinha tanta vontade de aprender de Deus. E eu falava com alguns pastores que tinham pouco conhecimento bíblico aprofundado e perguntava determinadas coisas. Eu ficava assim com a minha mente gritando, eu queria informações. E as pessoas falavam, ah, mas nós aprendemos assim. Isso pra mim não bastava. Né? Então eu queria conhecer, eu queria mergulhar, li a Bíblia várias vezes completamente, né? de, de Gênesis, Apocalipse. para quê? Para aprender da palavra. Hoje em dia é difícil você ver um jovem que tem uma Bíblia, que ela é folheada. Né? Vou até usar a Bíblia do nosso pastor aqui. Quando você abre, tá toda colada, tá toda pregada, não tem um versículozinho marcado. Porque hoje, quando eu quero, eu vou dar um exemplo, eu quero falar sobre o amor de Deus na minha igreja. Eu vou lá no Google, digito amor de Deus... Ouvir textos e, às vezes, eu vou me aprofundar em uma mensagem, um vídeo de alguém que nunca foi crente, que nunca foi liberto uhum. e que está procurando seguidores ali nas redes sociais e eu estou me alimentando de algo mentiroso, de um, consci... de um conhecimento vago, de algo superficial, de uma teoria que foi montada apenas num versículozinho isolado. E hoje em dia os pastores estão sendo deixados de lado. A gente não tem mais aquela procura, né? É, os pastores estão aqui, tem um pouquinho mais de... Uma, de de idade do que eu, tá gente? Só um pouquinho Só to... É todo mundo jovem não que tá aqui hoje mais? Todo mundo jovem Mas já tem mais tempo aí de estrada Não se preocuparão que nós... nós já tá velho mesmo <risos> Estão novos Cheios do Espírito Santo Então é, a cada dia mais e mais O que que nós deveríamos fazer? Né? Eu, eu tenho 37 anos Hoje, mas aí a modernidade Os jovens estão chegando aí Por que que eles não chegam e se aproximam do, Dos pastores com mais bagagem? e pedem opinião, e buscam, mas não, querem tornar as igrejas modernas para serem atrativo para uma juventude que vai mergulhar no raso, e quando eu mergulho numa piscina rasa, eu vou bater de cabeça, então estão batendo a cabeça no raso da piscina, não estão aprendendo de Deus, e a modernidade tem acabado, na minha opinião, tá gente, tem acabado com o evangelho entre aspas, né? porque o evangelho de Cristo ninguém toca, mas com o evangelho moderno que está sendo colocado numa mesa, de uma maneira que eu sou instruído de que tudo é fácil, de que tudo é vitória, de que tudo Deus vai fazer do meu jeito, Ah, eu sou instruído que se eu fizer sete sextas-feiras no monte, Deus vai me dar aquele milagre, agora me prova na Bíblia, me prova no smartphone, no tablet, no celular, em qualquer lugar, me prova de que Deus é obrigado a dizer sim para mim. Deus não é. Exatamente. Só que se a gente fala isso hoje em dia, pastores na igreja, a gente afasta uma grande multidão que não está ali para buscar a Deus, está ali para olhar para as mãos de Jesus, mas não quer buscar a face de Deus. É, é só, só eu, eu vejo assim a, a fala, né, de, assim dos colegas aqui. Eu é, acho que tem dois pontos importantes. Primeiro Conhecimento sem revelação gera soberba. Sim. Então, a gente está presenciando o quê? Do ano 2000 para cá, qual era o nosso grande inimigo? A teologia da prosperidade, que transformou a igreja num balcão de negócios. Ainda Continua ainda. Não é? Agora, ela foi substituída pela teologia do coach. Sim. Então, o que, que a gente está percebendo? É? Distorceram o evangelho. Nós estamos vivendo um tempo onde a lógica da moral, ela foi substituída pela lógica do consumo. Então a pessoa, quando ela escolhe uma igreja para congregar, o que, que ela vai escolher nessa igreja? Ela quer saber o que, que essa igreja promove de atividades. Então é como se fosse assim, quem vai pregar hoje? Não, se for fulano eu vou. Quem é que vai cantar hoje? É isso, não, é? se for fulano eu vou. Então isso não é amar a Deus, muito menos o evangelho. Né? Isso aí é questão da preferência. E outra coisa aqui também que, que o pastor Hernani citou, Jesus mandou a gente fazer discípulos para ele, não discípulos para nós. Yes. Isso, pastor. Então, As ovelhas são de Deus. Mas isso nós sabemos, mas o que, que a gente percebe? Pessoas que estão é, é, pregando o evangelho baseado nas suas ideias, né? e não naquilo que a palavra de Deus mostra, são os que estão em evidência. Então, você acaba tendo o quê? Você não tem um sacerdote compromissado com o Evangelho. Você tem um sacerdote compromissado com as ideias dele. E aí ele começa a usar o conceito da paternidade espiritual de forma errada. Né? Paulo é, é, foi né, e teve o seu ministério inicialmente debaixo da, da paternidade de quem? De Barnabé. Mas você usar o conceito da paternidade para aprisionar o seu rebanho, para fazer das suas ovelhas, sabe? Meus discípulos, não. Nós, somos, nós temos que fazer discípulos para Cristo. Fomos chamados para isso. Quando eu uso o púlpito da igreja para promover as minhas ideias, eu estou me distanciando daquilo que a Bíblia diz que é o meu verdadeiro chamado. Então, o que vocês estão colocando, eu entendo, mas... O, qual é o foco da igreja? O foco da igreja é estimular as pessoas a ter um relacionamento Íntimo e profundo com Deus Esse tem que ser o foco da igreja Com certeza é, né? E eu vou aproveitar esse espacinho então Já para colocar a segunda pergunta para vocês Enquanto vocês vão concluindo essa primeira Que é o seguinte é, é, A falta de fé ela é uma, uma consequência natural da falha Ou da falta de estudo da Bíblia Ou nós estamos nos tornando aí uma geração com fé baseada tem uma mentira. Olha só. É, pode falar, pastor. <risos> o que mais me chama a atenção nessa pergunta? Eu tava doida que chegasse nessa parte. Gente, as pessoas nos falam sempre assim: eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. Eu não tenho tempo para buscar a Deus. Eu trabalho a semana inteira. É, o meu horário é, é, é, é longo no meu trabalho. Eu trabalho 50, 60 horas por semana. As pessoas não têm tempo para Deus. Mas se você acessar no seu aplicativo, o tempo que você passa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram... Né? em vídeos de TikTok. Ô, oh, gente, tem nada contra não. Mas não te acrescenta em nada. E às vezes a pessoa ouve lá um, um loucão lá que acha que é pastor, que é um influencer. Na verdade é influencer, não vou falar pastor. Porque pastor de ovelha é outra coisa. São influencers que querem ensinar as pessoas a como viver uma vida fácil aqui na Terra. Porque no céu eles nem falam do céu. É proibido falar do céu. Porque no céu, falar do céu, isso não dá ibope. O bacana é eu falar como que eu vou ter casa bonita, como que eu vou ter o carro do ano, como que eu vou ter as melhores coisas, como que eu vou viver o melhor dessa terra. E quem disse que viver o melhor dessa terra é eu poder comer churrasco todos os dias. Tem pessoas que têm picanha no congelador lá que tá estragando, mas não tem alegria, não tem paz na alma. Ah, não tem, não tem nada, não tem pa a paz, irmãos. A paz que excede todo o entendimento, que não é substituída por nenhum outro sentimento. E já disse Jesus né, que os pobres sempre estariam conosco. Não dá para todo mundo ser rico, não dá para todo mundo ser patrão, não dá para todo mundo, porque o conceito de felicidade que está se vendendo é aqui na Terra. O Senhor Jesus nos ensinou a juntar tesouros nos céus, e não aqui na Terra. Então, Daniel tinha alto cargo. Né, me fez lembrar de Daniel. Daniel tinha muitos afazeres, mas ele escolhia separar três tempos do seu dia para dedicar a oração. Então, se nós não estamos orando, é porque nós não temos colocado Deus como nossa prioridade. Esse é o foco principal. Verdade. E a gente está falando, gente, talvez tem pastores nos ouvindo. E que não tem tido uma vida a mais de oração Então esse alerta não é só para os nossos ouvintes que são membros Ou que estão frequentando Ou que ainda não aceitaram a Jesus Não servem a Jesus Esse recado nosso aqui Eu acredito que é unânime aqui entre os nossos pastores Para vocês, não deixem de orar Não parem de orar, não parem de buscar Não parem de buscar ao Senhor com todas as forças que Ele te dá Porque o tempo quem faz é você Olha, é, é importante que esteja uma porcentagem boa de liderança, principalmente e vocês que exercem esse chamado de discipular alguém, né? Que tem professora da do escola dominical, mesmo que ele não é, pastor, mais ele, né? Como presbíteros, diáconos. É importante igual, é, a pergunta, a segunda pergunta aqui que, que foi feita aqui, Tony. A falta de fé é uma consequência natural da falta do estudo da Bíblia? Sim! Ou estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira? Também sim! Está compactuado nessas, nessas duas posições. Quero ter esse tempo aqui para trazer só uma pincelada a respeito. A falta de fé é uma consequência natural de falta do estudo da Bíblia. Ó. Oh. Primeiro nós vemos aí que a vida moderna, ele está trazendo o que também? Igual, por exemplo, pastor, hoje, para ser líder, eles não estão preocupados se ele tem um chamado para aquilo. É. Um pastor formado, ele tem que ter visão, o primeiro passo de um pastor ele ter visão em cada ovelha que ele tem. Porque hoje existem líderes presidentes que ele está sentado, não a mão de azeite na cabeça de uma ali, hoje você é pastor, hoje você é presbítero, você é evangelista, é missionário, é pastora e tal, beleza. Beleza, ah, porque fez um cursozinho básico ali, ah porque o irmão deu um pulo para a e deu uma sapateada, ah, porque o irmão deu uma saudaçãozinha leve ali que atraiu alguma coisa. Aí o pastor vai consagrar ele aquela posição para ele exercer da qual ele não tem esse chamado. Porque a Bíblia ensina que nós não devemos lançar a mão em uma pessoa para o seu sem que ele seja chamado para isso, ou que, que ele esteja possibilitado para aquilo, já está aí a palavra, e outra, existe hoje pessoas que quando ela coloca na cabeça dela, talvez foi num, num, num culto do replé e alguém pulou, deu dois um saltos para cima e diz: é isso aí, porque eu tenho contigo o, o chamado psicopado. entendeu? Aí a pessoa colocou na cabeça que ele é um pastor, mas ele não foi discipulado, ele não aprendeu a obedecer o seu líder, ele não tem submissão nenhuma, não tem uma boa reputação dentro de casa com a família, e aquela bagunça toda, mas só que ele colocou na cabeça dele que ele é aquilo. Às vezes tem uns que não precisa nem de alguém falar, porque ele vê o pastor ser, ele coloca na mídia, ah, eu também quero ser, e igual por exemplo, chegou um, um, um certo amigo que de muitos anos que eu não via ele. E olhou para mim assim, eu com o meu carrinho simples ali e tal, olhou para mim, rapaz, hein? um rapaz que era amigo de trabalho, e foi amigo meu de trabalho, rapaz, você virou pastor, como é que sua vida mudou, como é que eu faço para ele virar um pastor também, é para ter uma vida melhor, e, mas ele falou sincero, ele não falou com os rombarias, eu vi a simplicidade dele não falar, aí ele pegou e me perguntou como que ele, o que, que ele deveria fazer, para ele chegar àquela posição que eu estava, que ele percebeu que a minha vida estava melhor do que eu. Peraí, a minha vida é melhor? Não, eu, eu, eu, eu, eu continuo trabalhando, meu amigo. Eu tenho a minha empresa. E a Bíblia fala que, Deus, que muito passou. é dado, muito será cobrado. É isso, Só Deus claro. sabe o que o Senhor fez. Então, eles veem, ouço, eles veem o superficial. É isso? Mas as lutas que o Senhor enfrenta, só Deus Só Deus é que sabe. E a sua esposa, a sua com família. Nós, às é? vezes nem todos. Nem todos. <risos> é? é. Ah, então o que acontece, aí aonde que eu peguei, e expliquei para ele, olha filho, eu estou nessa posição aqui, não é porque eu quis isso para mim, não é porque eu, eu até que eu tentei até fugir dessa posição, mas só que é o chamado, o primeiro pastor está no chamado, entendeu, então ser chamado a pastor, não é para ser rico, por isso que Paulo, ele alertou a Timóteo, Timóteo ensina e recomenda essas coisas, porque hoje Timóteo, muitos estão achando que a religião, ela faz a pessoa ficar rica, mas é claro que não, ela faz sim, num, num lado, se a pessoa estiver satisfeita com aquilo que ele tem. Então, o que acontece? Então, ô, ô, ô, ô, ô, Tony, hoje, é, é, é, nessa modernidade de hoje, ser pastor hoje virou moda. Porque o senhor tem uma ovelha ali, porque ela não quer ser... Ela não quer acatar a submissão ao senhor. Porque ela pensa que o senhor está naquela posição de liderança, ela pensa que o Senhor está naquela na posição de poder aí ele deixa o espírito do poder que entrar dentro dele aí ele coloca na mente eu tenho que abrir igreja para mim não o meu chamado é ser pastor eu tenho que abrir igreja para mim aí ele vai lá e abre porque hoje é fácil de você chegar lá colocar uma porta criar um, um, uma, um na mente ele uma nome de um nome a de de denominação suja ali vai lá no cartório manda alguém registrar para você tá virou pastor mas eu pergunto será que ele tem a estrutura será que ele tem a estrutura um exemplo ontem ligou uma, uma, uma irmã pastor me socorre por favor o é que aconteceu minha filha o meu casamento está indo para a água abaixo eu saí de casa correndo com a minha família com a minha esposa e fui socorrer os pessoal e fiquei ali até às 11 da noite para conseguir rapazinar a situação. Teve sucesso? Para a glória do Senhor. Então, é, é, ela tem estrutura para isso? Porque tem pastor que quando ela vai lá conselhar um casamento que está ruim, em vez dele restituir o casamento da moça, ele está destruindo ela, ele está tomando a mulher do rapaz. Tá? Então, quer dizer, será que ele tem conhecimento suficiente para discipular alguém? Aí vamos lá, irmão Tony. Aí a pessoa pega, começa a escandalizar o evangelho de Cristo, não tem estrutura nenhuma, ele vai discipular quem ele está liderando mal discipulado, porque a árvore ela vai produzir o fruto segundo aquilo que ela, que ela produz. Então quer dizer, a Bíblia diz que quando nós não deixamos uma boa árvore ser plantada em nosso meio, o espinheiro vem e é plantado então hoje existe muitos líderes que não tem estrutura, líderes que eu falo assim que se criou isso na ideia dele, não tem um chamado mas ele colocou na poça do líder, abriu a igreja e está lá tocando a igreja pois é, mas aí é, você mas vai, é, vai ver né? o rebanho ali passou o rebanho está crescendo sem estrutura nenhuma sem raiz. sem raiz, aí começa a vir os escândalos por aí, aí depois que vem os escândalos vem o abatimento de fé que é uma consequência natural da falta do estudo da palavra, do cunho, falta do conhecimento, que hoje a pessoa não quer saber de estudar a palavra não quer saber de ter a subsobedecer o pastor, pastor é, o pastor é, é, anuncia irmãos, estudo bíblico venha ao estudo da escola dominical vem ao estudo bíblico do decorrer da semana mas a pessoa bate o pé e fala que não gosta de estudo bíblico mas ela quer chegar na igreja à noite ela quer ter oportunidade, ela quer tentar falar bonito, ela quer bagunçar o culto quer dar trabalho com problema e vira aquela bagunça e tem pastor ainda sem estrutura que está tirando os ensinamentos da igreja e está trabalhando só com o trabalho de movimentação e o povo está perdendo o seu conteúdo no conhecimento Estamos nos tornando uma geração com fé Baseada em uma mentira O que é de pessoas de frente de igreja Que está inventando mentira Que está é, levando mentira Enganando o povo Dizendo que se vê a Deus tudo pode Que Deus está preocupado com o coração mas o verdadeiro ensinamento está sendo tirado dentro da igreja e aí sim a igreja ela vai crescendo sem estrutura e sem raiz e com isso só vai lastrando só vai aumentando e vai gerando gerando gerando pessoas mal discipuladas que se tornou presbíteros pastores missionários evangelista está escandalizando a evangelho de Cristo e está arrebentando a fé até dos que estão de fora. É aí aí a gente volta né é, é, a falta do conhecimento porque o que, que acontece quando eu não tenho o conhecimento da Palavra de Deus? Primeiro, meu coração fica mais endurecido. Com certeza. Segundo, facilmente eu vou abraçar toda forma de mentira e engano. Né? E, e, o pastor Hernando falou um negócio aqui, eu pensei que era só na ilha que acontecia isso. Descobri que no São Cristóvão <risos> e lá em São José de Safira também acontece, tem. Acontece, acontece. Eu concordo porque hoje é o seguinte, o camarada sobe, profeta no monte e desce pastor. É desse jeito. Então, o que tem... E outra, às vezes as pessoas não entendem. Eu vou aproveitar o espaço aqui. Quando eu sou convidado, muitas vezes, né? Acho que a pastora Gisneide deve é passar pela mesma situação e o pastor Hernani. Quando eu sou convidado, às vezes, para ministrar em determinados lugares, eu não vou pelo seguinte, porque nem todo convite procede de Deus. Eu não sei se aquela igreja foi aberta na base da divisão de outra igreja. Sim. Se houve uma rebelião. Você está entendendo? A pessoa, ela é tão apaixonada com o título de pastor e ela não entende o que, que é isso. Então, assim, é, hoje nós não mudamos o foco, né? A, a internet é uma coisa interessante, porque pastorear hoje está difícil, porque você vai ensinar a sua ovelha, ela segue 20 pastores diferentes. Então, ela, ela não tem... Talvez nem te segue daquela não, mesma intensidade. Ela não tem o desejo verdadeiro de aprender. Então, você percebe na fala da sua ovelha que ela está reproduzindo a fala de outros pastores. Isso. Né? Então, ela não tem o desejo de crescer. E a internet, aquilo que eu disse, nós, nós somos de uma geração que viemos da lógica da moral, porque, gente, Deus é eterno, ele não é moderno. Os princípios de Deus não mudam porque eu estou no século XXI. Né? Os valores de Deus não mudam porque eu estou no século XXI. Aquilo que era válido para o século 10 antes de Cristo, continua sendo válido até agora. Então essa ideia de atualizar, modernizar a palavra para agradar o ego da, da, dos ouvintes, isso é perverso, isso acontece todo dia. Então tá difícil hoje você falar assim, quem é que conhece a palavra de Deus? Porque a pessoa segue a tantas pessoas diferentes, então ela acaba sendo sua ovelha, e ovelha de 20 pastores diferentes, Verdade. Mas, e outro só fechando aqui pra gente <risos> adiantar é, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem um filósofo sociólogo, ele é um judeu é, ortodoxo ele morreu aos 91 anos em 2017, ele chama Zygmunt é, Bauman, e ele diz que nós estamos vivendo um tempo agora da da pós-modernidade e a modernidade líquida, que substituiu a modernidade sólida. E ele usa esse termo, usando a Segunda Guerra como o, o, o divisor de águas. E ele fala uma coisa que é verdade. As pessoas estão substituindo amizade e um relacionamento onde você investe, porque ninguém conhece ninguém com dois, três dias, Sim. né? Nem 20 anos a gente conhece, mas você precisa investir tempo. Hoje ele usa a expressão conexão. Então, nós temos que ter o máximo de conexões de forma superficial. E isso vai gerar o quê? Ostentação. Então, eu tenho Facebook, eu tenho 5 mil amigos. Será que eu tenho 5 mil amigos no Conhece? Facebook? Eu tenho 5 mil contatos. Se eu precisar desses supostos amigos do Facebook, eles vão me socorrer quando eu precisar? Então, as tecnologias que deveriam nos aproximar, o que, é que elas estão fazendo? Elas estão nos isolando, cada um no seu quadrado, sem compartilhar um espaço físico comum. E, e a igreja vivada ela tem que ter três coisas, ela tem que ter oração, ela tem que ter ensino da palavra oh, e ela tem que ter comunhão, Pastores pastor Gisneine falou um negócio oh, aqui eu. é sério, ninguém tem tempo para as coisas de Deus, aí eu só vou fechar aqui a minha fala dizendo o seguinte, se eu não tenho tempo para Cristo para Deus agora eu teria na eternidade? será que eu sou digno de entrar na eternidade se aqui na terra eu não tenho tempo para ele e para as coisas dele? muito é bem, forte. é o um debate, a vida moderna está nos tornando conhecedores superficiais da Bíblia, pastora Gislene, Charles Smith e pastora Hernani Santos, pois é, e a pergunta agora é para os três, qual a melhor forma de estudar a Bíblia Sagrada, hein pastora? Então gente, até agora nós temos focado muito nesses líderes que estão errando, porque estão levando um conhecimento vago, raso, para a sua igreja, mas eu queria agora chamar a atenção dos cristãos, as pessoas que estão assentadas lá e que tem a Bíblia na mão porque hoje nós temos fácil acesso à palavra tem Bíblia desse tamanhozinho tem Bíblia enorme tem Bíblia de estudo tem Bíblia disso, tem Bíblia daquilo tem livros excelentes que você pode procurar você é ouvinte procure seus pastores sabe Não leia livros de qualquer autor, mas os seus pastores Sim. vão te orientar quais livros você deve ler. Tem livros de estudos que são tão complexos, gente, que eu brinco com meu esposo. Amor, é para o seu nível esse aqui. que tem uns que são bem assim, a nível rávade, né, gente? Então tem livros simples que o cristão ele pode ler. E eu me lembro... <coughs> Perdão. Eu me lembro quando os cristãos de Bereia... Eles ouviam o ensinamento do apóstolo Paulo, gente. Não era nós aqui, não, nessa atualidade. Era o apóstolo Paulo. E eles não se contentavam com aquilo que o apóstolo Paulo falava. Eles iam até as escrituras e eles analisavam se aquilo que era ensinado era o correto, é, era é a palavra é. de Deus. E hoje as pessoas falam, "Ai, mas o meu pastor me ensinou errado. E isso não é desculpa isso não é desculpa para nós cruzarmos os braços e falarmos, o meu pastor tem obrigação de me ensinar, não você tem a palavra nas mãos a obrigação de aprender de Deus é sua, agora se você tem percebido que o seu pastor está pregando fora da palavra genuína de Deus você tem total liberdade de sair desse lugar de Com acomodação certeza, que você tem vivido porque hoje em dia tem pastores gente, eu estou falando isso porque eu venho do interior eu conheço vários pastores do interior que eles proíbem a pessoa até de visitar uma outra denominação, eles proíbem a pessoa de mudar, porque se você mudar de igreja, o seu nome vai ser riscado aqui na terra e vai ser riscado no céu. Eles usam textos bíblicos para que a pessoa não pense, para que a pessoa fique ali no seu mundinho e no mundinho ali daquela determina, daquele determinado local. Então, no Salmo 1, olha só, gente, é incrível, a gente lê. E a gente não percebe. Mas fala bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É um ensinamento para nós. Ó. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia Sim. e de noite. A igreja precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque quem medita ó, é como uma árvore plantada, plantada com ribeiros inteiro. por perto. Sabe quem são essas águas? As águas do Espírito Santo que vem sobre nós, então não tem dessa desculpa ah, eu leio a Bíblia, eu não entendo, então vai orar meu querido, vai orar, vai pagar preço porque o Espírito Santo, ele vai regar a sua alma e vai fazer você entender a palavra, essa é a minha opinião, gente opinião que que falou pra, pra mim e pro pastor Charles ainda, glória a Deus é sabedoria é, é revelada do céu mesmo, e é isso aí ô pastora, é porque porque a forma de estudar a Bíblia o primeiro Paulo e, e, e, igual por exemplo. Pode ver que a igreja, o comportamento da igreja de Corinto já foi diferente. Eles depois que Paulo, ele trouxe o ensinamento a eles, coitado Paulo lá em Éfeso, preso em cadeia, passando uma dificuldade e recebendo notícia que os opositores de Paulo deles dele, né, tava lá em, trazendo ensinamentos ao contrário de Paulo, quer dizer, tava querendo tirar da mente deles que o que Paulo ensinou a eles não era a realidade. Sim. E estava colocando outros ensinamentos na mente dele. Então, Paulo, ele, ele teve uma dor de cabeça muito grande com a igreja de Corinthians nessas questões. Então, hoje, você é igual eu sempre, quando eu estou dando o ensinamento às minhas ovelhas, eu falo assim, irmãos, olha, eu estou ensinando isso aqui hoje para vocês, aqui agora, essa verdade. Mas só que amanhã, vocês não vai ficar livre de ir lá na frente encontrar um outro que vai querer torcer tudo que eu estou ensinando para vocês aqui, para tentar enfiar a mentira. Então, nós temos que ter muito cuidado com aonde é que você vai sentar para aprender, igual até a Bíblia você tem que ter cuidado, a palavra de Deus em si, não, mas o que está cá nos rodapés que são ideias do homem, às vezes muitas não são revelação de Deus mas é ideia de homens, homens formalistas tá, e, e inclusivamente tem uma Bíblia aí, que ela foi até proibida, a comercialização dela ela foi toda corrigida, eu creio que o pastor sabe até qual Bíblia que é ela Teve um, tem uns anos atrás de que essa Bíblia foi proibida a venda dela porque ela estava cheia de heresias, coisas que não tinham nada a ver com, com o texto da palavra de Deus, então é, é o segredo é o que? qual a melhor forma de você estudar a Bíblia? primeiro passo, gente é você nunca esquecer de tirar um espaço de tempo para estar dentro de casa lendo a Bíblia e aquele que você tiver qualquer so... primeiro, você vai orar, pedir a Deus para te dar você a luz da palavra entendimento discernimento em tudo que você vai ler e vai embora começa a ler a palavra de Deus em ordem e o que você tiver dúvida vai até o seu pastor meu pastor, eu preciso de tirar uma dúvida e assim por diante o seu pastor vai te aplicar o entendimento naquele que você teve dúvida e outra, um, um conselho que eu quero dar para vocês ouvintes, saiba escolher quem vai liderar você, sim Tome esse cuidado de convites. Qualquer porta que você vê abrir ali na frente, você está entrando dentro dela porque alguma coisa atraiu seus olhos ou se mexeu com seu coração, você está dentro dela. Cuidado, valoriza, valoriza a sua alma. Porque a nossa alma é que está em jogo diante de tudo nessa vida. A nossa alma. Porque a Bíblia diz que todas as almas é do Senhor. Aleluia. Tá? Porque vai haver o perecimento. Porque tudo que nós fizer aqui, vai ter as consequências depois. É, aqui, qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Eu, primeiro, eu preciso ter o desejo de aprender. Né? A, a, o profeta Isaías, o Senhor usa a boca dele para dizer assim, ó, derramarei água sobre o sedento. Se não houver sede, não há o porquê oferecer água para quem não tem sede. Depois valorizar as coisas de Deus porque Deus na sua onisciência ele sabe qual é o verdadeiro valor que eu dou para as coisas que estão ligadas a ele, nós queremos servir a Cristo sem renúncia sem arrependimento de pecados e sem arrependimento de pecados e renúncia, ninguém consegue servir a Deus, o Espírito Santo nos foi enviado exatamente para nos ajudar nesse sentido, de nós vivermos uma vida de santidade em toda a nossa maneira de viver né? A internet ela atrai e distrai Eu, eu acho que hoje é, Você tem várias bíblias de estudo é, é por isso que o Espírito Santo é importante nessa vida de oração Sim. Até para eu entender quem foi que produziu a bíblia Porque quem te vende uma bíblia de estudo Ele tem uma linha de pensamento que está por trás daquilo né? Nós temos bíblias, por exemplo Que foram produzidas por, por pessoas que acreditam na predestinação então, no rodapé da Bíblia vai estar cheio de argumento defendendo a predestinação, o calvinismo. Né? É verdade. É, eu até uma vez brinquei e falei assim, gente, calvinismo, predestinação e livre-arbítrio, essa briga começou no século IV. Isso aí é, é, é teólogo tentando explicar o inexplicável. É uma mente finita tentando explicar um Deus que tem uma mente que está muito acima de toda a criação dele. Mas o Espírito Santo, ele, ele nos esclarece. Né? O papel do Espírito Santo é esclarecer as nossas dúvidas também. Então, insista, você que está começando a fazer a leitura da Bíblia, começa pelos evangelhos. Você vai começar pelo Antigo Testamento? Não, o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que iria acontecer no futuro, apontando para Cristo. Comece pelos evangelhos. Outra coisa, priorize, né? priorize os cultos de oração, a escola bíblica da sua igreja. Eu cresci sendo membro de igreja e aluno de escola bíblica dominical. As pessoas hoje, para mim, falam assim, nossa, você tem um conhecimento? Eu falei, não, foi do dia para a noite. Esse conhecimento está sendo Desde construído, criança, não é? Então, assim, é, é, as pessoas querem o culto da noite. Como diz o pastor, falou um negócio aqui, é verdade, né, gente? A pessoa não aparece na escola bíblica. Na oração. Na oração, é... mas ela quer cantar. Ela te dá opinião O que, que ela acha que deveria ser feito na igreja eu falei, ó, Isso aqui isso. não é clube Isso é a casa do Senhor verdade, né? né A casa do Senhor não é um lugar que você chega Quando eu não você sei... quer Um minutinho, eu não sei se acontece com vocês Eu acho que aqui em Valadares não tem disso não É ela... Só essa Safira mesmo <risos> Esses dias atrás, meu esposo trouxe um estudo A respeito do dízimos e das ofertas E uma irmã mandou pra ele Um vídeo, dois vídeos Na verdade, acho que cada um tinha 36 30 cinco minutos, explicando para ele, ó oh, pastor, olha aqui o pastor ensinando como que é o dízimo, como que é a oferta, distorcendo toda a informação que a gente estava passando então assim, ela estava tentando ensinar o meu esposo que é o pastor da igreja a orientá-lo para ele orientar a igreja de maneira diferente. Quer dizer, eu sei que a gente não tá focado aqui em dízimos e ofertas, mas é muito fácil para uma pessoa que vive de youtuber virar e falar, não dizima na sua igreja, abençoa um, um, um pobre, né? Vai lá. Mas o que, que a Bíblia fala? É para ser mantenedor da casa oh, de Deus. Deus. É. Então é tão fácil eu distorcer, porque para mim é bom, para mim é confortável. Não é né? verdade? E, olha, e, e saber... É, valorizar, eu só vou Mateus 2 tem uma história que quando eu leio aquilo dá vergonha, né? Quando aqueles sábios do Oriente vão em busca de Jesus para adorá-lo como, como Messias, como Salvador, gente esses homens não eram judeus esses homens atravessaram o deserto. Nós estamos falando aqui de calor extremo, frio extremo, montado num camelo que não é confortável. As pessoas acham que andar de camelo é gostoso. Eu falei, o dia que você tiver oportunidade de montar nenhum, você vai ver que não é, tá? Esses homens levaram presentes caros para adorar Jesus como Messias, enquanto os líderes religiosos que já conheciam as profecias do Antigo Testamento, não se atentaram para saber se o, se o cumprimento daquela profecia, daquela profecia estava se cumprindo nos dias deles, né? Então, assim, e esses homens foram guiados por uma estrela de forma sobrenatural. Claro que cumprindo o que está lá em números 24 e 17, né? Que não é estrela. Jesus é a nossa estrela, né, gente? Eles foram guiados ali de forma sobrenatural. E a gente percebe hoje que as pessoas, elas não dão valor às coisas que são do alto. E, e o apóstolo Paulo disse assim, senhor Olha, vocês precisam manter né, a, a sua mente com as coisas que são do alto. Eu, eu sempre falo na igreja, viva na terra sem perder o céu de vista. Porque se eu perder o céu de vista, eu estou escolhendo ir para outro lugar. Né? E, e nós somos de uma geração em que se falava de céu e inferno, que parece que se perdeu nas pregações modernas, que ninguém quer falar sobre isso, mas existe. O Deus que ama é o Deus que ira. Há um salmo que diz que o Senhor se ira todos os dias, né? E o amor hoje é aquele amor permissivo, é a distorção do conceito do amor. Não, Deus me ama, eu posso fazer tudo o que eu quero, de forma nenhuma. Né? Eu não posso banalizar a graça de Deus. Verdade. Então, que a gente esteja mais atento e outra. Valorize o ensino da palavra, valorize os momentos de oração. Né? Nós precisamos ter uma vida de oração e comunhão. Comunhão a gente só tem convivendo junto, congregando junto. Né? Eu só vou conhecer a pastora Gislene se eu andar com ela. Se eu não andar com ela, eu vou ter uma vaga noção de quem ela seja. Então eu vou ter uma conexão com ela. Mas é na convivência em que a gente conhece né, o, o, o, as virtudes... E também os defeitos da pessoa. Então, congregar é importante. Nós estamos vivendo um tempo também que as pessoas não querem congregar. Eu estou assistindo o culto online. Eu falei, eu miserável. A palavra diz que... É verdade, que, que é verdade, não é verdade? é verdade? O estreito. O Salmo 133 diz o falei quê? falei sobre isso essa semana no estudo da palavra. Que é quando nós nos reunimos que o Senhor libera a sua bênção sobre o seu povo. Então, congregar é importante. Né? É a mesma coisa você querer casar com alguém. Um viver numa casa, outro viver em outro. Nós estamos casados de forma nenhuma. Né? A, a, a presença de Deus se manifesta quando nós estamos reunidos juntos como o corpo místico de Cristo. E vamos desligar as lives, né, gente? Quando Pelo a gente vê que de tem Deus. mais crente na live do que no culto, desliga a live. Né? E, e se puder, né, também vamos desligar nessa live. Não, gente, os Netflix, porque dá uma raiva desses crentes que não vão orar, não vão pra igreja, mas as séries estão todas em dia. E o abençoado, que eu não posso usar outra expressão, porque a Bíblia me <risos> obriga a fazer isso e eu tenho que obedecer, mas o abençoado ainda posta, né, Ó, oh, maratonei e agora já vi a temporada toda. Pergunta se ele conhece a Bíblia da mesma forma que ele conhece os personagens das séries favoritas dele. Ainda, e se assiste Lúcifer, né? Pois Como é. Como se fosse uma coisa mais natural. Que e aí, natural. Né? Você está acompanhando o debate pela rádio do Povo de Deus. A gente vai caminhando lentamente para o final. Nós temos ainda uns dois minutos para cada pastor fazer as suas considerações... É, seus agradecimentos, deixar também aí o endereço da igreja, falar das reuniões O tema hoje é muito importante, a vida moderna está nos tornando conhecedores superficiais da Bíblia Muitas pessoas mandando mensagens, abraço aqui para os pastores, dizendo que o tema está maravilhoso A Glaucia mandando um abração para todos aí, para o pastor Charles Smith, para todos aí Meus amigos, pastora, vou deixar dois minutos para a senhora também ficar à vontade Amém. Gente, eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez. Tô gostando demais de estar tá participando dos debates. É muito bom estar tá aqui com você, viu, Tony? Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe a Rádio 104, que continue anunciando a palavra do Senhor. Prazer em conhecer o pastor Charles Smith, que a gente quase fala em língua estranha quando a gente fala o nome dele, né? É forte demais. Prazer em conhecer o pastor Hernani Santos. Uma benção. Gente, eu imagino esses homens pregando na igreja deles. Que coisa maravilhosa, né? Deus deve usá-los muitos. Que Deus continue abençoando a igreja de vocês, eu quero mandar um beijo muito especial pra toda a minha igreja ali em São José da Safira a Igreja do Evangelho Quadrangular e lá nesse final de semana nós vamos ter um congresso que é chamado Curadas um congresso de mulheres e vai estar conosco a cantora Iliane Silva, vai estar conosco a pregadora Teca Breder, vai ser bom demais, cantora Gleice Souza com a banda, vai ser muito especial, então você que é da região e se quiser levar a caravana, a gente vai te receber com o maior carinho, vai ser muito bom, eu já quero deixar esse beijo especial para todos os nossos irmãos ali da Igreja Quadrangular e um beijo mais especial ainda, gente, pro meu amado que tá ali do lado de fora, meu amor, ele tem um conhecimento incrível, é ele que me passa todos os dias, Viu, gente? Ele que me ensinou a pregar, é uma benção na minha vida. Ele é mais caladinho, a gente é assim, né? O casal completo, ele é mais calminho, eu sou mais falante. Então, uma alegria ter você aqui, viu, amor? Te amo muito. Irmãos, vocês que nos assistem, mais uma vez, não sejam pastoreados. Eu acho que eu tenho 30 segundos, né? Não sejam pastoreados pelo YouTube verifiquem quem vocês estão assistindo e perguntem os pastores de vocês, pastor qual o qual pastor aí que o senhor segue, que o senhor gosta de ouvir a palavra, gosta de ouvir quando eu estou em casa e eles vão estar orientando vocês, sejam ovelhas dos pastores, porque os pastores eles são um presente que Deus enviou para a igreja, tá bom? Claro. Deus abençoe vocês. Muito bem, é, pastor Hernani Santos Amém. Toda abençoa o pastor Gisele pela simpatia, tá? Toda abençoa o pastor... A, a, a, Lucas. Esposo, o pastor Lucas, o pastor Charles, é um prazer imenso, tá? E nos meus agradecimentos aqui, é, eu quero é, dar esse espaço para mim fazer só uma, um convite para os irmãos, é, da qual vai ter a segundo, é o segundo aniversário né? é, da igreja Casa de Oração Fonte da Vida que está na direção do pastor Natan Gomes, lá na cidade de Alpercata, tá? A, a, a igreja, ela se encontra na Avenida José Alves Pereira, 745 Cidade Nova Alpercata. No dia 19, vai estar ali a pastora Ju, é, Juliene Reis, né? Vai estar pregando. No dia 20, o pastor Hernando Santos vai estar lá pregando, né? E a presença lá, dando apoio ao pastor Clérison e a missionária Grazielli E vai estar ali as cantoras é, Marilane Reis, Ministério de Louvor, Vitor Xavier... Cantor, a, a, os cantores dupla Nélio e Alencar e a cantora Sirilia Santos, né? É minha cunhada, faz parte do ministério também, o nosso irmão Diago Alencar. E você é o nosso convidado especial, que Deus abençoe a todos os irmãos daí, dessa igreja aí, e ao percato. O nosso forte abraço, Pastor Natan, e vai ser bênção, estamos lá colado e misturado, tá? Com vocês, e Deus vai estar abençoando você que está aí ouvindo aí, pegue esse convite, leva a sua família, vai ser um prazer atender o Pastor Natan e receber aí. O povo de Deus que está ali sintonizado no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar. Nossa igreja fica na rua Padre Antônio Vieira, número 32. Você é o nosso convidado para estar ali hoje um culto de libertação no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos a igreja pentecostal do Senhor e o nosso forte abraço no nome de Jesus. Maravilha. A senhora passou o endereço completinho da senhora aí? Então, Igreja do Evangelho Quadrangular e São José da, da Safira é a Rua São Geraldo, não é isso, amor? Santo Antônio. É porque, gente, em cidade pequena, deixa eu explicar pra vocês, não tem esse negócio de rua, não, sabe? Era é a antiga rua <risos> da cadeia. Você vai chegar lá e falar, onde que é a igreja passou pastor passou pastor Lucas? Todo mundo vai te informar. Igreja do Evangelho Quadrangular. A nossa igreja está lá ainda, finalizando a construção. Estamos lá no tempo próprio, para a glória de Deus. Então, você vai estar conosco. Oi, amor. Hã? Ah, e amanhã tem cruzada, gente, povo de Deus, amanhã tem cruzada com o pastor Júlio, terremoto é forte demais, sábado e domingo, às sete da noite, e nos, na semana que vem, o Curadas vai iniciar com o pré-congresso na sexta, e sábado e domingo, vão ser dia 19, 20 e 21 de agosto, vai ser benção demais, viu? E vai ser um prazer muito grande receber vocês lá, viu, pastores, a igreja está de braços abertos. Amém. Pastor, eu vou deixar três minutinhos para o senhor, então. Fique à vontade aí. O <risos> oh, ah, é que, que é isso? É um minutinho de sobra? <risos> oh, oh, gente, só agradecendo né, a presença, o convite. E tem muita gente vivendo como se Jesus não fosse voltar. E o Senhor Jesus fez uma pergunta que eu acho que ela é sempre, sempre atual para todos os nossos dias, quando ele diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Priorize as coisas que são do alto. Tem muita gente, as igrejas estão vazias, as academias estão lotadas. As pessoas não têm tempo para as coisas de Deus, não é? Mas a atividade física está em dia. Não estou dizendo que praticar exercício seja errado, não. Mas não adianta exercitar o corpo e não exercitar a alma, né? porque na verdade corpo nós vamos receber outro, agora a alma é uma só. Então valorize o que Cristo fez por você na cruz, né? que a gente possa dar valor às coisas que são do alto. No tempo do profeta Malaquias, o povo estava tá oferecendo animal é, é cego, doente, roubado, e o Senhor falou assim, olha, se vocês comparecerem perante uma autoridade, esse seria o tipo de presente que vocês dariam a ele? Quanto mais a mim, o Senhor dos Exércitos. Deus está atento às motivações do nosso coração. A Igreja Batista Shalom, ela fica na Rua 14, número 1130, é a Rua da Creche da Ilha. Não existe outra igreja na Rua 14, então se você lembrar que a Rua da Creche, nós sempre estamos nos reunindo na quarta... Às 19h30, domingo nós temos escola bíblica dominical, viu povo? A melhor do, do meio do Rio, tá? A melhor escola bíblica do meio do Rio, vai na Shalom, rua 14, 11h30, que você vai ter. E já desde já, quero deixar os parabéns a todos os pais, né? Porque domingo é dia dos pais. A pós-modernidade só valoriza as mulheres, mas não tem mãe sem pai. Embora tenha muito pai ausente, sem pai não tem mãe. Então, o nosso parabéns a todos os pais, que sejam sacerdotes dentro das suas casas e tenham o Pai Celestial como a sua maior referência. Então, neste domingo, nós teremos um culto especial em homenagem ao Dia dos Pais. Então, Rua 14, 11:30 30, Ilha dos Araújos, toda quarta e todo domingo, estamos ali reunidos, se Deus quiser. Abraço a todos, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Amém. Estamos chegando ao final de mais um debate ao vivo. Na sexta-feira, com reprise aos domingos. Fica com Deus, nesse mesmo horário você tem reprise aos domingos. A 104 apresentou Debate 104 Diante do Trono. Diante do trono.